meditação das quintas-feiras. Meditação mundial de harmonização e cura planetária. Bom, já fiz uma versão em espanhol, que deve estar no ar em breve. Vou tentar fazer agora para vocês uns parâmetros. As meditações, elas se baseiam nos CD's e DVDs que eu já distribuir por vários lugares aí que existem rodando aí no Brasil e outros países, na qual vocês montam colunas rúdicas a partir da casa de vocês ou de outros lugares e desenvolvem um trabalho interno, individual ou em grupo, na qual é feita uma meditação em conjunto com os Mestres na de Branca e outras hierarquias para desenvolver dessa forma um trabalho de harmonização do reino dévico, no caso agora do reino dévico, e das estruturas internas da Terra em termos das diferentes camadas estruturais da Terra. Então temos desde o núcleo, o manto e a crosta, diferentes níveis e camadas de densidade de material, onde existe a malha magnética ou a malha crística da Terra do reino dévico, que vamos trabalhar justamente para limpar muitos aspectos das formas de pensamento que a humanidade tem produzido. Temos recentemente o problema do Japão, onde a placa tectônica do Japão está rachada, então há uma transferência de energia e há uma contaminação radiativa significativa. Então vamos trabalhar não apenas o Japão, mas outros pontos onde há vazamento radioativo para tentar neutralizar esses efeitos de contaminação com as outras realidades paralelas e os outros centros de energia. Toda vez que temos um vazamento nuclear, Radioativo, além da contaminação do reino dévico dos, dos orixás primordiais da natureza a contaminação das pessoas do meio ambiente, animais, fauna, flora existe também uma contaminação das realidades paralelas dos outros centros de energia paralelos aos nossos que acabam sofrendo de uma forma intensa todo o efeito do nefasto que a radiação gera ao quebrar o sequenciamento molecular das cadeias peptídicas nas células das formas de vida conhecidas. Então, a ideia é que com este exemplo de meditação, todos nós possamos propagar isto quanto mais possível, independente das pessoas terem feito cursos comigo, de cura quântica, Mikrodedec, onron, Upgrade, etc., etc. Mas é uma forma de criar uma cadeia mundial onde todas as pessoas, reikianas ou não reikianas, possam ser beneficiadas de ajudar a harmonizar o planeta trazer paz ao coração das pessoas e também alterar seu padrão energético alterar seu comportamento sua parte psíquica para gerar dessa forma uma, for um, gerar uma condição interna harmônica para cada uma das pessoas que estejam criando essa, essa meditação e espalhando amor e harmonia com as pessoas. Alguns aspectos dessas meditações lembram alguns exercícios da Yoga, do nosso querido Yogananda. Então vocês vão achar algumas coisas semelhantes. Vocês podem unificar, posteriormente, outros meios de meditação em grupo, isolados. A ideia é ampliar isso como uma rede mundial para ajudar o planeta, os devas, os animais e a nós mesmos também, criando uma nova estrutura energética mais harmônica para todos nós, criando também uma configuração mais equilibrada para todos nós fazendo com que isso equilibre o nosso campo energético pessoal e consecutivamente nos gere a nós toda uma condição mais intuitiva que nos permita a capacidade intuitiva de desenvolver coisas de melhor mais harmônicas na nossa vida, eu diria a ideia é que nós nos tornemos pessoas cada vez mais harmônicas e possamos dessa, vez, dessa forma gerar e irradiar essa energia do nosso campo psíquico para as outras pessoas criando assim uma configuração mais harmônica, uma condição mais sutil na nossa vida onde gradualmente nossos irmãos nossos orixás, amparadores guias, etc. possam se comunicar com nós posso nos ajudar a instaurar uma nova condição psíquica, consciencial e intuitiva na nossa vida. Bom, que todos os meus amigos agora se posicionem de uma forma harmônica, deitados ou sentados, e vamos... Char. Pedimos ao Ancoramento do Ponto Básico, Motorvédico, Profissional, Hesh e Ramacuri, os mais hierarquias, os mentores pessoais de cada um de vocês, os amparadores, nossos amados Orixás, nossos amados guias espirituais, Fazenda de Branca, Hilarião, San Germain, Vodka Pax, Ayoro, Miguel, Uriel, Ezequiel, Rafael, Metraton, Sandalfon, Metatron, Conin, Elmoria, Djaocu, Yogananda, Babaji, as hierarquias do Conselho Karmico, Conselho Evolutivo, Conselho Galáctico, Conselho de Tronados, Conselho Coroado, Conselho Planetário, Conselho dos Voronandex, Goronandex, Miczedex, Lenonandex Conselho Micaélico, Conselho Emanuélico, Conselho de Metron, Conselho Temporal. Conselho Santa Esmeralda, Santa Metista, Cruz de Malta e outras hierarquias do plano sutil espiritual que se juntem a nós neste minuto para criarmos e gerarmos nossa coluna búdica pessoal. Nosso bem-amado Siddhartha Gautama, Sananda, Miriam, Lady Rovena, Vitor, Vitória, Lanto, Oxalá, Xangô, Airá, Obaluayê, Omulu, Iemanjá, Oxum, Yansã, Logum Odé, Obatalá, Urumilá, Oxóssi, Apará, Obá, Nanã, Omulu, e tantos outros... Amados seres espirituais de todos os reinos... Que se juntem a nós... Formando uma magnífica coluna de luz... Que provém... Do centro da Terra... Do núcleo da Terra... Projetando-se... Poderosamente... Até o nosso coração... Do nosso coração parte um tubo de luz, uma outra coluna. Até o núcleo da nossa Via Láctea. No centro Xamuna, no centro gerador da energia rotacional de toda a Via Láctea. Cada um de vocês se torna o centro dessa coluna. Sustentando energia do centro da Terra e energia do centro da Galáxia. Onde os amados Elohim, Serafins, Querubins... Os amados Orixás, os tronos da natureza, os tronos da criação se juntam, devas, elementais, partículas subatômicas, todos são agora agraciados pela grande e poderosa energia eletromagnética da criação. O vosso coração, o centro dessa coluna, abre a sua chamatrina. Você é, neste momento, um pilar de luz, um pilar de evolução, um pilar de amor. Seccionando, seccionando, seccionando, seccionando, irradiando, seccionando, irradiando, seccionando, irradiando, seccionando, irradiando. Seccionando, irradiando. Projetando paz e harmonia, neutralizando ódio, raiva, medo, culpa, ganância, fobias, síndromes desequilibradas E rinar marana e Gujiya gudjian Kunivar vanguan, jirnarnar sangan E nirai man gudjirian, jirido yut Unsharama e a natureza Deva das plantas, das rochas dos rios as devas do vento todos se juntam dentro da vossa coluna gerando movimentos expansivos harmonizando a coluna de vocês se expande, se expande ele vai envolvendo, desde o vosso corpo, a dois metros de diâmetro, progressivamente, seis metros, dez metros, vinte metros, cem metros, quinhentos metros, até que vocês envolvam toda a quadra onde vocês moram, posteriormente, essas colunas envolvam áreas maiores das cidades onde vocês estão, e tudo que esteja dentro desse âmbito, o perímetro dessa coluna seja trabalhado pelos amados amparadores do ancoramento purificando e limpando harmonizando os centros geopáticos ou os pontos geopáticos harmonizando as linhas de Collins Hartman Perry e outros pontos ou linhas energeticamente desarmônicas Removendo os miasmas produzidos pelas formas pensamento dos umbrais e das pessoas da Terra. Dissolvendo com o poder do raio violeta e dourado todas as formas pensamento desarmônicas que contaminam as sílfres do ar e todos os outros Devas da natureza. Nossa coluna vai penetrando poderosamente nos subsolos. Limpando as frequências interterrenas, introceânicas umbralinas, seccionando e purificando. Com a ajuda, a ajuda dos tronados, começamos a encaminhar as almas perdidas, os quiumbas desarmônicos, para outros níveis de frequência de ajuda, liberando os pontos de pressão energéticas que geram a discórdia no planeta a vossa chamatrina se expande mais e mais cada vez mais intensamente vai se expandindo produzindo vórtices cada vez mais intensos Om namah Om namah Om bara nare puraivarma Gerunavura quero navura gurnashnarpa em gera na rua por nas Barnbara girashivu girashi vu barnaiye gurni van sharva guru naam gurishar na giri bere e kusambara ne kushnagan guri barganja, e kuri jirandara nagura, me Navu, Navoo, Me Ingala Nage, Hekoro Dagi Ranara Oshamran, giraman Man Serku Chamba Ra Kervache Jira Hara Jiri Nora Vura Segura na fura na ran shai jarana igor jan Janjiri Novar Janjiri Novaram Bajiri Guri Mashal Guri Bode Wam Badere Gurhan Jirvan Gurawan Kormal Erikuri Bajirina curi van ambaran sai le curi van karma manaran chio dordan embaranare gorom baranare gorom manare sangu anare e curi ra <tries> ra Arma de As ondas encantadas se projetam Do vossa chamatrina Para a natureza Começamos a projetar agora uma coluna búdica somente no Japão e os arredores das Ilhas do Japão. Nesta coluna temos a presença do nosso bem-amado Sananda, Comando Estelar, Metraton, Yasmur Yas, Alcon, Shantor, Gadman, Yasamil, Achirion, Arkel, Ashtar, Palas Atenas, Gerevox. Ozok, Oromasis e muitos outros seres, para selar os portais e as fissuras existentes entre a nossa realidade dimensional e as outras realidades dimensionais adjacentes ao que nós chamamos 3D. Com autorização do Conselho Evolutivo e a solicitação dos irmãos interdimensionais unimos os esforços para fechar soldar lacrar os portais de intersecção dos portais das diferentes realidades paralelas para impedir a contaminação radioativa residual de fujoquima tem prejudicado esses pontos do planeta e das outras terras. São 28 planetas-terras indexados em 28 realidades paralelas distintas, que estão sendo trabalhadas neste momento pelo Conselho Evolutivo e o Conselho Planetário. A Ordem dos Sete Raios e Sauron, o Templo dos 144 Raios, a Ordem Santa Esmeralda, Santa Metista. Cruz de Malta e outras organizações da Fenare Branca... se reúnem neste momento, nesta coluna búdica... para magnetizar isótopos... de neutralização da radiação... produzida pelo vazamento do reator nuclear do Japão. Esses isótopos... neutralizam as emissões radiativas... E consomem os radicais de ondas alfa, beta, gama e raio-x que são produzidos, enviando-as para uma outra dobra dimensional no hiperespaço, através do portal Paratron e do campo de proteção Paratron. de dourado e verde esmeralda ouro líquido ouro esmeralda vão preenchendo as fendas das placas tectônicas preenchendo as cavidades vulcânicas subaquáticas vamos sedimentando reforçando as placas tectônicas vão sendo colocadas naves sobre as crostas terrestres as placas para abrir pontos de alívio de pressão interna para poder equilibrar os processos internos do planeta Terra. Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, Giranam, e guri ba guan Sharna varna girna girna Gurna fan sharangirna gyrna girna erna erna ren gurshar giri orna Burra guan Varna E guri ma que Naranahera ira kur nasi fran barna ze kur ni vurna he ginajeri Ermangwa six girindir nagat gor gernabriwa e naram chirbara we e naran chigwana we bar gei Uram gei rangu gei gurna hantare Gurna Gurna Gurna Gurna Arashivu, Jivgiru Jivu, Wang Nam Ho, Lam vang Ram, Bam Hong Nam, Nong Yang, Lam vang Ram, Pong Yang, Anaham, Yang, Ong Yang, le Wang, Ong Lung Jirna, Ong Lung Jirna, Jirna ku Jirna Shana ge bar na re gur Gori wak nir vu Ir narang e kuri bar E e hey, gru armare, gru jing kornavam E hey, gurun e hey, gurnavurun gurniyan santran kornavarmai e gurnijuri bar E O Japão inteiro e sua população numa bolha de luz violeta, trabalhando a descontaminação dos planos sutis, terúricos dessas cidades, dos, principalmente dos pontos afetados, equipes médicas se projetam sobre a civilização do Japão, sobre os pontos mais críticos, começam os atendimentos aos perispíritos, corpo astral e as fendas umbralinas que ainda residem ali, ajudando a harmonizar e requalificar o padrão energético. para as naves hospitais de Santa Esmeralda para serem atendidas, outras serem encaminhadas para o um processo de desencarne da melhor forma possível, vamos trabalhando também, atendendo os devas, a natureza, sendo feitos os tratamentos clínicos nos devas. As hierarquias se juntam para harmonizar, selar as fendas dimensionais tectônicas. Equipes de trabalho e ajuda do comando estelar estão se unificando com as outras unidades paralelas para harmonizar. Mamangir na barbari shir ke gur na burnara shir na gaya kishar vagu e ke manba de gi isso amarar de sur na e cura um cisnago na vamae e curintivo maranga cura shishnangua shishnawa bageringerene go mangua A grande nave-mãe gigante de proporções continentais se sobrepõe sobre o Japão e os arredores e projeta um raio multicolorido de absorção de partículas radiativas. Cria um campo de polaridade, absorvendo as partículas radiativas sobre o Japão, sobre os oceanos, as plantas, minerais, animais, peixes, sugando essa energia para um transconversor, um conversor de transmutação e requalificação da radiação, para harmonizar essa estrutura atômica. Mais etópos, isótopos de neutralização são projetados nas camadas internas do subsolo, lençol freático, rios, oceanos e pelas próprias correntes marinhas para interceptar as ondas já contaminadas que estão contaminando peixes, plâncton e afetando todo o ecossistema do planeta no Oceano Pacífico. Os esforços de todas as equipes são enormes para sanar o quanto antes e evitar um caos interdimensional, amenizando ao máximo os efeitos físicos. Os valores de radioatividade estão mais de 200 vezes acima do que realmente é informado. Eles falam 18 vezes, mas isso não é real. Há pontos onde os índices chegaram absurdos, muito acima do detectável. o Japão, as realidades paralelas do Japão e dos arredores, limpando, removendo o máximo possível das cargas de radiação, levando os devas, almas e formas de vida que foram severamente afetadas. O auxílio é em todos os níveis. Nossas equipes, Santa Esmeralda do Comando Estelar da Cura Quântica estão engajados em sintonia com os outros grupos a unir esforços para equilibrar a vida e a situação nossa coluna búdica recebe Esferas de luz Kandake, torne do núcleo da Terra do sistema galáctico, chamou. E essas esferas vão se projetando sobre as camadas atmosféricas até o Japão e outras nos leitos dos oceanos. São mais de 550 mil esferas espalhadas e cada qual com a capacidade de absorção, limpeza e transmutação do ambiente a seu redor, nos níveis físicos, etéricos e interdimensionais, para ajudar a diminuir os efeitos colaterais da contaminação e da sobreposição do umbral na realidade física. Shambhakir Mayan re ma yan, er na vur barang granar busharingu, ekuran bar wang sisiden sherka, ekuran birang chiringu ur shaiwa nikona ur bayang ranar ru Porte e de Rovena ajudam com Ezequiel, pelo Tranquilitas, Hércules Amazon, a liberdade em encaminhar as almas os fractais e almas para os linhas de tratamento, assim como o reino Dévico e as demais estruturas. As esferas de transmutação, cantaca e torne se multiplicam. Os discos de luz, a Monk, vão sendo projetados sistematicamente em cada ponto-chave para limpar o deva central de cada setor, ajudando no reequilíbrio dos níveis internos, níveis intraterrenos, interdimensionais, interoceânicos e nas diversas camadas telúricas da realidade física e astral. funa na rekingwe en iesuna shiva shambale gira Nossos amigos pretos velhos, Pai Joaquim de Aruanda, Pai José de Animateia, Pai João, Pena Branca, Sete Estrelas, Cobra Coral e muitos outros irmãos de Aruanda se juntam para efetuar as limpezas e harmonizações necessárias. Nossos amados lixus tronados e coroados se juntam para fazer a parte deles junto ao reino dévico e as demais hierarquias. Vamos em reunião, todas as quintas, reunir esforços para curar e sanar o planeta e a consciência humana. Deixem que essa energia dessas colunas búdicas limpe vosso fígado, as pancas, rins suprarenais, pulmão, coração, mente, bexiga, rin, intestino delgado, grosso, estômago. Deixem que essa coluna harmonize o vosso corpo. Mantenha-se nessa estrutura seja necessário antes de eu regressar à consciência. Deixe que vossa mente se projete no infinito. Seja parte do infinito e deixe que os devas e os espirituais façam as transmutações e as limpezas internas que se fazem necessárias. vocês querem nesse momento ajudar seja a terra, os animais as plantas, os minerais ou as próprias pessoas propaguem esse amor essa ternura, essa paz para que ela desperte por ressonância essa energia nas outras pessoas e assim vocês concluam sua etapa terrestre uma forma mais harmônica e prestativa para o todo. Na luz, no amor, na paz, sejam e sempre serão filhos da fonte primordial. Sem a consciência, transangue. transmigrem a consciência crística e despertem para a vossa verdadeira essência e identidade cósmica, sejam membros do comando temporal estelar e crístico, sejam Cristo em ação na luz na morte de cada um, e agradeçam aos amados mestres, de todas as falantes, de todas as hierarquias, por estarem reunidos nesse de, de ajuda planetária envolvendo a todas as pessoas todas as religiões e todos os credos para que a paz possa reinar em todos os povos em todos os corações através da radiação que vocês estão gerando internamente que assim seja para todos sempre permaneçam nesse estado de paz a continuidade, pelo menos alguns minutos antes de voltarem, independente desta vida, da gravação terminar, permaneçam de 5 a 10 minutos após o fim da mesma recebendo energia, com a benção, a paz de todos os seres.